expor a particularidade, a intimidade da sua vida a outras pessoas, uma hora fará com que você se arrependa por isso, pois de frente aos danos causados a você, simplesmente por uma questão que poderia muito bem ter evitado, mas não fez, fará com que você se arrependa por suas ações. Enfim, quer saber agora quais são essas cinco coisas desagradáveis, que podem vir a acontecer contigo por não ter mantido assim? Essas questões como segredo de estado, então vamos ao que interessa, você vira uma piada ambulante, que as pessoas sempre irão desrespeitar. E pior ainda, será quando as piadas, na verdade, se demonstrarem mais como uma ofensa do que como uma chacota da sua cara. Sério, não percebe que expor certas coisas, como digamos, sei lá, algo muito bizarro, como ter medo de E.T. Isso mesmo, alienígenas, vida extraterrestre, fará com que os indivíduos percam totalmente o respeito que têm por você. Fazendo chacotas disso e tentando pregar pegadinhas em você, para que se assuste e isso seja motivo das gargalhadas desses indivíduos. Porque na boa, existem tantas bizarrices nesse mundo que nada mais me surpreende. Enfim, isso é apenas um exemplo para que entenda a essência dessa situação. Ao falar demais sobre a sua vida, você compartilha diversas informações, conta sobre seus planos, comenta sobre coisas que não deveria, e isso dá muita margem para que situações desagradáveis se originem a partir das informações que decidiu compartilhar. Você expõe a si mesmo a viver coisas da qual não gostaria, por não saber controlar a sua própria língua, se posicionando em situações e em assuntos que na verdade é só mais uma perca de tempo na sua vida, que não será capaz de progredir para uma oportunidade ou mesmo ser visto como uma vantagem em sua personalidade por isso pare de ficar deixando opiniões, aonde não deveria, seu emocional fica quebrado. Isso porque diante de tantos fatos desagradáveis que os indivíduos falam sobre ti, acaba por abalar o que sente, fazendo até mesmo com que simples questões de lidar se demonstrem como um problema, porque você desconfia de tudo, acha que a qualquer instante será alvo mais uma vez de chacotas e desmoralização perante as pessoas, enfim, isso faz com que você se sinta a todo instante ameaçado com questões que denigrem a sua imagem. E o pior é que você nem percebe, mas isso é consequência de seus próprios atos, porque ao mesmo tempo que você se socializa, você lida com isso da maneira errada, se autodesrespeitando para fazer com que as pessoas ao seu redor sorriam, achando que desse modo estará sendo visto como alguém agradável. Mas a verdade é que você não passa de uma piada, não passa de um mero objeto que só serve para ser alvo de chacotas, que as pessoas se aproximarão de ti diariamente para descontarem todas as frustrações que sentem. Você não é respeitado no que faz, isso porque expõe seus próprios erros, e em vez de procurar melhorar, fica ali, errando uma, duas, três vezes, e até mais na mesma coisa, sem conseguir superar suas dificuldades. E o pior é que você insiste em contar todas as vezes que erra para aqueles indivíduos que só irão dar risadas do tanto que você se demonstra ser uma pessoa, até mesmo atrapalhada. Será que não percebe que enquanto não assumir uma postura de seriedade frente a isso e procurar se desenvolver no que faz, você nunca será tratado com respeito, podendo isso até mesmo estragar com a sua vida? Sério, quando digo isso, não estou exagerando, porque eu mesmo presenciei uma situação da qual a pessoa, por não ter seriedade em suas ações, foi alvo de chacotas em uma entrevista de emprego. Imagino quão deplorável isso é. Então passe a ter comportamento de gente grande e não caia na infantilidade de ficar expondo seus erros para que os outros indivíduos achem graça disso. As pessoas passam a não te levar a sério, já que toda a sua vida é um livro aberto. E a qualquer momento, que as pessoas bem entenderem podem consultar informações críticas sobre você, como alguns dos erros que somente o seu silêncio deveria saber. Fará disso o um manual de como prejudicar você, sempre te colocando em desvantagens, pois diante delas terem ciência de alguns fatos impertinentes do seu passado, elas podem te interpretar até mesmo como um indivíduo sem propriedades e que não merece ser levado em consideração diante dos conselhos que pode vir a dar, ou mesmo das opiniões que expressa entende por isso você deve manter a sua intimidade como um assunto particular ninguém precisa saber de tudo sobre você desde com que as pessoas saibam apenas o que permite compartilhar enfim expor sua vida a ponto de ser considerado até mesmo como um livro aberto não será capaz de te trazer vantagens muito pelo contrário apenas será algo que te prejudicará e por fim você atrai as pessoas erradas para o seu lado. Sério, nesse ato de ficar expondo sua vida, sempre à procura de atenção faz com que todo tipo de gente se aproxime de você. Não pelo fato de desejarem a sua amizade, mas por verem em você alguém que elas obterão vantagens, alguém que elas explorarão benefícios a si próprias. Entende? Você nunca é visto como uma amizade para elas, mas como alguém que elas irão ter benefícios de maneira muito fácil. Enfim, mesmo que esteja cercado de pessoas,